um bilhão, vendo é? mil milhão, bilhão. Então aqui eu posso ter valores até de 999, 999 bilhões é, de homens. Então para facilitar a expressão desses valores, a gente falando milhão, bilhão, trilhão, a gente usa as multiplicadores, os multiplicadores das unidades de medida do sistema internacional. Né? Então são prefixos para as potências de 10. Então, os mais conhecidos, que a gente já conhece, é o quilo, né, que é a multiplicação por mil, quilômetro, quilograma. O mega, que é a multiplicação por um milhão, no caso aí, o megabyte, é um milhão de bytes. E o giga, também, a gente usava aí nos hard drives, um gigabyte, dois gigabyte. Hoje em dia, a gente tem trabalhado com também a multiplicação por 10 a 12, que é o terabyte. Do mesmo jeito, a gente tem o mili e micro, que é 10 a menos 3, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9. Então aqui eu tenho uma tabela com todos esses é, multiplicadores do sistema internacional. Então aqui está o nosso quilo, 10 giga, 10¹, 10¹, 10 12 peta, exa, hexa, zeta, j, e também aqui os mili, micro, nano, pico, fento, ato, zeta, j. Multiplicam os valores abaixo o valor 0, 0.1, 0.01, 0.3, 0.6, 0.9, 0.9.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 eu consigo calcular a tensão e a corrente. Né? dada a tensão, eu consigo calcular a corrente. Então, a corrente é a potência sobre a tensão, então vai dar 1.1 amperes no circuito dessa lâmpada incandescente. E qual é o um resistor, né? qual é a resistência dessa lâmpada incandescente de 100 watts? Então, então você usa aqui a, ou a relação inversa, né, I igual a V sobre R, você calcula R igual a V sobre I, Vai dar 110 dias por um ponto a 100 ohms do, da resistência da lâmpada elétrica, que está aqui no desenho dela, desligada e ligada, passando energia. Aqui. Ok, pessoal? Outro exemplo seria o chuveiro elétrico. Né? Então, na minha casa, 5.500 watts, com a tensão de alimentação 110 volts, eu consigo calcular a potência. Melhor, a potência e a tensão, eu consigo calcular a corrente, que dá 50 pés, uma corrente bem grande, bem e então, usando aqui I igual a V sobre R, eu inverto e calculo a resistência desse meu chuveiro elétrico, 0.02 ohms. Aqui o desenho dela. Né? Então eu espero que tenha ficado claro o relacionamento entre os conceitos de tensão, corrente e potência. Nos vemos em breve. Muito obrigado. Até lá.